Marinha. É um momento ímpar. Nunca estive por tanto tempo dentro de um navio da marinha. Estamos conhecendo o dia a dia da tripulação e reconhecemos o trabalho que essa força faz pelo nosso Brasil. Isso, é, em primeiro lugar, traz ao presidente uma percepção do poder da Marinha para executar diversas missões, missões reais, missões importantes que ele precise. Ele sabe que pode contar com a capacidade da Marinha de transportar todo o poder militar, seja antiaéreo, anti superfície anti-submarino, para qualquer lugar onde a ação seja necessária. Em qualquer lugar do globo, a Marinha vai onde o interesse brasileiro for.